Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente com vocês, né? O tema da noite de hoje é obediência e resignação. A revolta nos afasta do Pai. Mas antes da gente refletir um pouquinho sobre esse tema, vamos fechar os nossos olhos, nos deixar envolver pela tranquilidade do ambiente, por essa calma que invate, que nos invade. Vamos deixar que o silêncio ecoe dentro da nossa mente e do nosso coração. Vamos agradecendo esta oportunidade, cumprimentando o mentor desta casa, cumprimentando o nosso anjo de guarda, o nosso mentor particular, que está sempre... Ao nosso lado, nos intuindo, nos protegendo e nos ajudando nos diferentes momentos pelos quais passamos. Vamos tranquilizando mais ainda nossa mente, colocando agora em nossa tela mental a figura de Maria, nossa mãe querida e abnegada. Nos deixemos envolver pelo seu amor pelo seu manto de proteção, nos envolvendo nesse momento. Coloquemos agora a figura de Jesus, nosso irmão, aquele que nos pega pela mão, nos carrega no colo, está sempre ao nosso lado, mas como crianças espirituais que ainda somos, e muitas vezes insistimos em não ouvir, em não aceitar essas intuições. Assim, com Maria e com Jesus em nossa mente, em nosso coração, dirijamos os nossos pensamentos, as nossas vibrações ao Pai Maior, a Deus que nos deu a oportunidade, que permitiu que estivéssemos encarnados neste momento e que permitiu que estivéssemos e que permite que estivéssemos, que estarmos aqui. Dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito bem. Então, o tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? o capítulo 9, o item 8, obediência e resignação. Então, o que seria obedecer? Né? Obedecer não é simplesmente a gente uh, seguir cegamente aquilo que nos é colocado, aquilo que nos é proposto. Vamos pensar quando a gente era pequeno, que a gente cresceu ouvindo, que a gente precisa obedecer a nossos pais. Né? Os mais velhos, né? não são nossos pais, né? Eram os mais velhos, de maneira geral. E uh, a gente ouvia, eu pelo menos ouvia, que se não obedecesse, Deus castigava tá uh, Então, obedecer na mente da gente, uh, vai uh, dessas pessoas, eu acho que não, sou, não só das pessoas da minha geração, mas hoje ainda escuto Muitos pais falando para os filhos, embora a gente tenha estudado uh, se fale muito da escutativa e, e de outras, outros aspectos da pedagogia, né? uh, falando de uma educação não violenta. A gente uh, ouve ainda, e eu ouço pelo menos, que se não fizer tal coisa vai ter um castigo, ou você faz tal coisa para ganhar isso, ou faz tal coisa, se não fizer, vai ter um castigo por conta disso. Né? É que nem na escola quando a gente fala, se não fizer a lição, fica sem recreio. Né? Uh, isso seria muito bom a gente não, não falar isso na escola, né? Porque a criança deveria fazer a lição, não por uma obrigação, mas para ela, porque ela está aprendendo com aquilo. A mesma coisa nossa. Então, a gente deveria obedecer, não porque ia ter um, vai ter um castigo, mas porque senão a gente vai decair diante dos olhos do pai. Né? No caso, se a gente for pensar como adultos, aos olhos de Deus. Como crianças, aos olhos dos, dos pais, dos avós, dos professores. Então, a obediência é uma mistura, como eu já falei aqui outras vezes, de amor e temor. Amor porque eu gosto tanto daquela pessoa, que eu não quero que ela me veja num outro olhar. E o Evangelho dá uma, uma definição muito linda do que é obedecer. Né? Ele coloca assim, a doutrina de Jesus ensina... Em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens, erradamente, as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Muitas vezes, por quê? Né? Porque a gente acha que se a gente obedecer, eu vou deixar de fazer Aquilo que eu quero. E a gente vive numa sociedade que a gente tem que aprender a respeitar o outro, a compreender os limites, não é? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Olha que, que similar, né? Essa mensagem que está aqui do, no livro do. No evangelho é de Lázaro E é de 1863 Olha Quanto tempo se passou E quanto ainda Assim como todas as outras né, Ela Continua sendo atual Aí ele coloca né, Forças ativas Ambas Porquanto carregam O fardo das provações Que a revolta Insensata Deixa cair. Então, ó... A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas. Por quanto carregam o fardo das provações. Que a revolta insensata deixa cair. Ou seja... Toda vez que a gente se revolta... Diante de uma situação... A gente não está exercendo o consentimento nem da razão e nem do coração. Então, por que, que eu me revolto? Eu me revolto porque alguma coisa que eu queria muito não saiu como eu queria. Vamos pensar, voltar na criança. Quando a gente era criança. Que a gente, ou adolescente, a gente fala assim, eu quero ir em tal lugar. A mãe, não, não vai ser possível. Né? A gente escutava aquela... Você falava assim, uh, mas todo mundo vai. E a gente escutava a mãe falando assim: Mas você não faz, você não é todo mundo. Acho que bastante gente deve ter ouvido essa, essa frase. Uh, então, quando a gente pedia lá para a mãe deixar a gente sair, a mãe não deixava, a gente queria. E a gente ouvia o um não, era a porta que batia, era cara virada, né? Uh, por quê? Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, estava falando mais alto. Adultos que somos hoje, quando a gente planeja alguma coisa e essa alguma coisa não sai daquele jeito o que a gente faz, se revolta. Se revolta com quem está perto e se revolta com Deus, né? Então, por que eu faço isso? Na verdade... Eu cresci com essa ideia... Eu tenho uma ideia de Deus... Muitas vezes... Que, que permite que eu faça isso... Por quê? Porque foi aquela ideia de Deus... Meio que tirano... Né? Ou seja... Daquele Deus que castiga... Daquele Deus... Que se eu não andar na linha... Ele vai me castigar... E na verdade... Deus... Na sua sabedoria... Nas todas as suas qualidades Que possui Ele sempre está fazendo O melhor para cada um de nós Só que Diante, por exemplo, da doença Diante da morte Diante da falta De alguma coisa material Que a gente queira muito Diante de um relacionamento que acaba A gente faz o quê? A gente fica muito acabado, né? A gente fica muito triste. A gente acaba muitas vezes se revoltando contra Deus, como eu falei. Por quê? Porque a gente tem essa ideia contrária de Deus e não entende que aquilo, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não permite, né, como eu sempre falo aqui, né, os nossos óculos no orgulho, a sabedoria divina Não sabe A gente não consegue enxergar Que aquilo Mesmo sendo a doença Mesmo sendo a partida Da pessoa que a gente Achava que amava Que realmente amava Independente da, da, das condições que ela, que ela partiu A gente Não consegue entender que aquilo Naquele momento Deus fez o melhor a gente viu aí, né, a, a morte da, da Marília Mendonça e quem assistiu a fala da mãe dela, né, uh, quando ela falou assim que ela não ouvia mais, ela não ia poder mais ouvir a gargalhada da filha em casa, mas ela podia ouvir, guardar no coração dela o, solto, o riso fácil e solto da, da filha. Olha que coisa... Maravilhosa. Por quê? Porque ela... O que, o que nos A gente não sabe nem né, o que eu estou deduzindo, né? O que, que eu concluí dessa fala? Que apesar da dor que ela está sentindo, porque quem é mãe, né? Qualquer pessoa, né? Mas no caso da mãe, você enterrar o seu filho, deve ser uma dor assim imensurável. Uh, então... Diante dessa tragédia que está o coração dela, ela está conseguindo encontrar forças. E ela deve estar tá encontrando forças em Deus. Que ela tem uma figura que Deus é bom, que Deus sabe o que é melhor. E essa tragédia toda aconteceu por um motivo. Que nesse momento, não, não, não dá para descobrir. Certo? A mesma coisa na vida da gente. A gente viu aí quantas pessoas queridas que partiram com a Covid, quantas coisas que a gente vê por aí acontecendo que a gente acha que não é correto da nossa maneira de ver, né? no nosso entender, mas que precisa acontecer porque é uma forma da gente aprender. Agora, acolhei CMA Todo mundo pode ou não semear. Mas colher, todo mundo vai colher. Então, se eu semeei coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se naquele momento, né, muitas vezes a gente fala assim... Nossa, mas eu sou tão boa, por que, que aconteceu isso comigo? Hoje eu posso ser muito boa, mas no passado talvez eu possa não ter sido. E eu pedi para passar por essa dificuldade. Só que eu preciso entender preciso lembrar da bondade divina. Que Deus é bom o tempo. Eu tenho uma, uma colega de trabalho que ela sempre falava isso dentro das dificuldades. É como um mantra mesmo, né? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Então, se eu repetir isso para mim com o meu coração, eu vou conseguindo afastar a revolta e vou conseguir obedecer Uh, no, no sentido que está colocado aqui, né? A obediência com o sentimento da razão e a resignação com o sentimento do coração. Eu vou obedecer porque eu sei que naquele momento aquilo é o melhor para mim. Deus está me dando a oportunidade de crescer. Que a gente já ouviu aqui uma porção de vezes, né? E aí ele continua falando assim, né? um outro trechinho. Cada época é marcada assim, com o punho da virtude ou do vício que atende salvar ou perder. Não só cada época da história, mas da vida da gente. Se a gente fizer um retrospecto, né, a gente está chegando no final do ano, que acaba sendo sempre uma oportunidade da gente repensar, rever o ano. Então se a gente analisar, né? eu fiz 60 anos Esse ano fiz uma retrospectiva da minha vida desses 60 anos né? uh, E a gente vai vendo o quanto a gente, Eu fui vendo o quanto eu fui mudando Ao longo desses 60 anos E cada época A gente é marcado de uma forma Tem época que a gente é marcado Pela rebeldia, pela revolta Mas Conforme a gente vai compreendendo Conforme a gente vai Conhecendo melhor Deus, a gente vai entendendo que ele sempre está fazendo o melhor para nós. E aí ela fala assim, a virtude da vossa, não, ele, né? virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Veja que ele falava isso em 1863. E hoje a gente continua com essa atividade uh, intelectual. Seu vício é a indiferença moral. E que a gente continua, a gente não consegue, a gente não enxerga aquele que está do nosso lado, às vezes a gente não enxerga nem o caminho que a gente faz todo dia para ir para o trabalho. Né? Então, ele vem aqui convidar para a gente olhar um pouquinho para dentro da gente e pensar o que, que eu estou fazendo para eu não me afastar do pai. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ele nos convida a pôr a mão na massa, né? a refletir sobre a nossa ideia aqui do que seja uh, obediência. E até que ponto eu estou me levando para o lado da revolta. E daí, né, a gente precisaria pensar um pouquinho, refletir um pouquinho... O que realmente nos afasta do Pai? Né? Uh, o que faz eu me afastar do Pai? Vamos fazer um teste um dia inteiro, né? Quando você chegarem na casa, quando a de chegar em casa, vamos pensar quantas vezes hoje eu me afastei de Deus com as, com as minhas atitudes, às vezes pequenas, mas que me fizeram como que colocaram no meu coração essa ideia do orgulho, do egoísmo, da revolta, né? Às vezes a gente quer Tem uma máscara daquele que é bonzinho, que aceita tudo, mas só cada um sabe muito bem como cada um é. E cada um sabe o que quando a gente tá aquele sorriso assim por dentro como que a gente tá. Eu eu não preciso sair batendo porta como quando a gente era jovem, né, Ou gritando, mas eu posso dentro de mim estar uh, vibrando negativamente, tá uh, fazcando com o olhar, mas eu tô lá. Agora não dá para ver com a máscara, né, o meu risinho, mas dá para ver com o olhar, né, de cada um de nós. Então, como que eu posso então me aproximar do pai Eu Investindo como a gente sempre fala aqui né, Na nossa reforma íntima Fazendo esse exercício Que eu acabei de propor Diariamente E aí cai no que Santo Agostinho sempre falava Da autoavaliação Que a gente precisa fazer Ao final de cada dia né? Quanto eu me afastei Quanto eu me aproximei de Deus Isso porque Quando eu tomo consciência do que eu estou fazendo, eu compreendo e fica mais fácil para eu consertar. Se eu sei que eu me afasto de Deus cada vez que eu entro na fila e começo xingar quem está lá na frente, que está demorando para andar, se eu sei que é isso, então é isso que hoje que fez eu me afastar, então eu preciso arrumar uma forma. De eu, uh, ou não entrar na fila Ou quando eu entrar né? Eu uh, Pensar em alguma coisa Fazer alguma coisa Que me permita não Ficar xingando Então é esse Por isso que é importante a gente Estar sempre refletindo Sobre as nossas né, Fazendo essa autoavaliação A gratidão né? A gente ter no coração essa ideia de agradecer. Agradecer as diferentes oportunidades. As boas e as que a gente não julgou boas. Mas sabendo que se Deus as colocou no nosso caminho, as colocou para que a gente pudesse aprender. Às vezes, a, a uma separação, por exemplo, vai abrir outros caminhos na vida da gente. Vai permitir que a gente... Uh, cresça né? De diferentes possibilidades Então uh, A gente precisa ter Aprender, como eu já falei aqui outras vezes né? A gente não consegue Pensar duas coisas Ao mesmo tempo Ou seja Eu vou escolher o que eu quero Pensar, se eu vou querer Ficar remoendo Uma situação ruim da minha vida Ou se eu vou escolher, lembrar de uma coisa muito boa e agradecer. Né? É aprender mesmo a olhar com outros olhos as situações. O perdão, o perdão da ideia, como a gente já ouviu aqui em tantos outros momentos. O perdão de esquecer, né? de passar realmente a borracha, o corretivo, arrancar folha, né? uh, mas aquela situação Sim. que nos incomoda, lógico que isso não é uma coisa fácil, mas se eu tenho uma determinada situação que me incomoda, eu pensar sobre ela como que eu posso fazer para superar né? e perdoar. Perdoar a gente mesmo, em primeiro lugar, porque às vezes a gente se cobra além da conta. Então, aprender a Perdoar-se... E confiar mais... Na gente... Nas nossas capacidades... Para a gente poder... Perdoar o outro... Não é? E o Natal... Está né, chegando aí... É uma possibilidade... Embora a gente saiba... A gente fale aqui... A gente, né, mas chega sempre no final do ano... A gente fala a mesma coisa... Né? Que Natal é todo dia... Natal é o nascimento de Jesus no nosso coração. Então que eu permita que Jesus nasça no meu coração diariamente, exercitando o perdão, exercitando a gratidão, exercitando a autoavaliação, buscando viver o um homem novo que Paulo nos, nos propõe. Que eu faça disso uma uma lição para minha vida, porque certamente tudo isso vai fazer com que eu me aproxime mais de Deus. E que eu possa, né, como eu disse lá no comecinho, né, aquele, aquele Deus que castiga, eu possa desconstruir, se eu tiver isso na minha mente, desconstruir essa imagem de Deus que castiga. Que eu possa uh, colocar no meu coração a ideia do, do Pai que uh, está fazendo o melhor para mim nesse momento, mesmo que eu não entenda porque isso é o melhor nesse momento da vida. Porque saibam que sempre, né, acho que todo mundo aqui tem certeza disso, porque já se fizer uma uma reflexão vai ver coisas que a gente ficou muito revoltado quando a a situação, depois a gente conseguiu ver o quanto foi bom, né? O quanto foi bom aquilo ter acontecido na vida da gente. Então, sempre tem uma, uma possibilidade melhor. E para encerrar, vivendo né, o do, do evangelho aqui, o item 8 né, que ele, do capítulo 10, ele é, se chama inconformação. Ele fala assim, o trabalho dignifica mas você não gosta. O perdão alivia, mas você rejeita. A caridade aproxima, mas você não quer. O equilíbrio acalma, mas você recusa. A paz harmoniza, mas você não aceita. A humildade facilita, mas você abomina. A fé encoraja, mas você não crê. A esperança anima, mas você duvida. A concórdia resolve, mas você não tolera. O amor é essencial, mas você contesta. O evangelho aponta a receita do bem. Mas você não se conforma com a resignação e a obediência às vezes. E nós possamos então refletir sobre o que nós entendemos sobre obediência e resignação na nossa vida diante não só na nossa vida perante o Pai e na nossa vida aqui com as pessoas com quem a gente convive fica, fica aqui o convite para a gente fazer o capítulo 10 que eu coloquei ali, vamos dizer assim que ele tem os ensinamentos mais específicos... para como eu me aproximar do Pai. Fica o convite para a gente fazer essa reflexão... e essa leitura ao longo da semana. Vamos então fechando os nossos olhos uma vez mais... para que possamos fazer neste momento... o nosso exercício de doação. Que nós possamos colocar em nossa mente em nosso coração, as melhores vibrações, as melhor, os melhores sentimentos, as melhores cores, os melhores perfumes e vamos fazer cada um de nós imaginar toda uma onda positiva se encontrando no centro desse, dessa sala. E levar com a nossa mente todo esse feixe de energia positiva, de amor, de cores e flores para as nossas casas, para os nossos locais de trabalho, para aqueles que estão sofrendo neste momento com a Covid e suas consequências, para os médicos para os enfermeiros, cientistas, todos aqueles que trabalham para que possamos uh, vencer essa doença e todas as demais doenças que assolam o nosso mundo. Vibremos com essa energia, para que essa energia chegue até os nossos governantes, para que eles tomem as melhores decisões procurando sempre atender o bem comum e não o bem próprio. Que essas boas vibrações invadam todos os lares que passam por dificuldades, todos aqueles que estão nos asilos, nos leprosários, nas cadeias, nos hospitais, nos orfanatos. Que todos possam ser tocados por ela e possam aproveitar-se da melhor forma possível, e que essas boas energias voltem para nós, para que nós possamos também espalhar o amor, a gratidão e os ensinamentos de Jesus por de Que assim seja. Graças a Deus. Acho que não volvemos, né, pro Natal ano do novo, então agradecer a oportunidade de estar durante esse ano aqui. Uh, com vocês né, de uma forma ou de outra virtual ou presencial agradecer a oportunidade e desejar antecipadamente né, um Natal maravilhoso e um 2022 espetacular muito obrigada sim, sim.